de salvação somente o céu tem para dar por isso meu coração se abre para escutar por mais difícil que seja seguir Tua palavra queremos guardar Palavras de salvação Somente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 O reino dos céus É como a história do rei Que preparou a festa de casamento do seu filho E mandou os seus empregados Para chamar os convidados para a festa Mas estes não quiseram vir O rei mandou outros empregados dizendo, Dizei aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção, um foi para o seu campo, outro para os seus negócios. Outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida o rei disse aos empregados, a festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide até as encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então, os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que se encontravam, maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Quando o rei entrou para ver os convidados, observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe, Amigo, como entrastes aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam, Amarrai os pés e as mãos desse homem E jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes,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 aqui presentes na paróquia São Benedito de Santa Cruz, você que nos acompanha ao vivo pelo sistema de transmissão nas redes sociais, você que reza conosco nesta quinta-feira da vigésima semana do Tempo Comum. Hoje Jesus nos conta uma parábola e esta comparação que Jesus faz da história de um homem que prepara o casamento do filho, que organiza toda uma grande festa e que por fim se entristece pelo pouco caso que os convidados fazem. Jesus nos contou esta parábola para que nós entendêssemos o sentido da sua mensagem. E é isto que nós precisamos, estar sempre atentos àquilo que é a mensagem que Jesus nos transmite através das parábolas. Porque as parábolas que Jesus conta, sempre tem a ver com a nossa vida. E sempre tem uma lição de vida para todos. Então a história de hoje é a seguinte. O homem tinha um filho. O filho chegou na hora de se casar com alguém especial fazendo com que o pai oferecesse um grande banquete para comemorar o casamento deste filho. Então este homem mandou preparar tudo de melhor, chamou-os com os empregados para que os empregados preparassem a festa. Abateu novilhos, abateu bois, se fosse aqui no nosso dia a dia, nós poderíamos dizer, preparou uma grande churrascada, com tudo que tinha direito, é o que o homem da parábola de Jesus hoje fez pelo filho. E a gente sabe que qualquer festa que se organiza, não fica lá muito barato. Então este homem, ele ofereceu muito de suas posses para organizar esta festa para o filho. E toda festa que se preza, ela é oferecida para agradar os convidados. E a expectativa de quem dá a festa, além de agradar os convidados, é esperar que os convidados fiquem felizes por terem sido convidados. Aí está a moral da festa. Por uma data festiva, pessoas são chamadas para participarem Desta comemoração. Então o dono da festa oferece aquilo de melhor que ele tem. O homem do evangelho, desta parábola de Jesus, se deparou com uma situação muito chata. Onde estavam os convidados? Não vieram. Tinha comida, tinha bebida, foi tudo organizado. Mas os convidados deram desculpas. Ah, eu não posso ir nesta festa hoje. Eu tenho meu campo para cuidar. Outro deu uma explicação de que tinha negócios. Outros fizeram ainda mais algo pior. Recebendo o convite, agarraram os empregados do dono da festa, bateram neles e os mataram. Como pode isso? O dono da festa, o pai do noivo, muito decepcionado com tudo aquilo de comida que tinha sido preparado, com toda a bebida, disse então aos empregados, bom, já que ninguém quis vir à festa saiam pelas ruas e façam com que as pessoas venham, para que nada se perca e a festa aconteça. Os empregados saíram, reuniram pessoas de tudo quanto é jeito, bons e maus, e a festa aconteceu. Mas ali estava alguém que veio para a festa e sem a roupa apropriada de festa. E o próprio dono da festa, o pai do noivo, tirou este homem para fora. O que será que Jesus está querendo nos dizer através de toda esta explicação da parábola? Esta festa que está para acontecer... É a festa da salvação. É a festa do amor. O dono desta festa, aquele que organizou a festa, que é o pai do noivo, é o próprio Deus. Deus então preparou esta grande festa por causa do seu filho. O seu filho Jesus Cristo... O seu bem-querer. Por isso ele pensou: o meu filho merece esta festa, chamarei para que festejam com ele os meus convidados. Quem eram os convidados? Era o povo judeu, o povo de Deus. O povo que Deus havia escolhido desde os patriarcas. Era para eles a festa da salvação. Mas eles não aceitaram o Filho. Eles não aceitaram que o Filho Jesus fosse o Senhor deles. Estes empregados que vieram convidar, eram os profetas. Que no Antigo Testamento, convidavam o povo para a festa da salvação, através da conversão. E muitos profetas foram mortos porque chamavam o povo para a salvação. Aí vem Jesus, se faz homem como nós... E o povo não aceita. E aí? A salvação seria dada. A festa teria que acontecer. Então, outros foram convidados. Quem eram estes outros? Os povos que não eram judeus de outras etnias, de outras nações, de outras localidades. Por isso que o Evangelho de Jesus se espalhou para toda a face da terra, em todos estes séculos, porque a festa do Rei Jesus é a festa da salvação. Se o seu povo a quem ele foi enviado não o aceitou, outros o acolheram. Mas alguém ali entrou na festa sem a roupa adequada. Este alguém que nós não sabemos quem é, é símbolo daqueles... Que não se preparam para a festa adequadamente É símbolo daqueles que não se convertem Que não se arrependem de seus pecados E que acham que irão de qualquer jeito para a festa da eternidade Mas não entrará na festa da eternidade Com a roupa indigna de uma festa tão maravilhosa assim. Então toda esta explicação para nos dizer que a salvação em Jesus Cristo nos é oferecida, nos é dada pelo Pai, que oferece para nós em cada Santa Missa o maior e melhor banquete que existe sobre a face da terra. Que é o banquete da palavra. Que é o banquete da Eucaristia. Muitos são convidados para este banquete. Muitos vêm para este banquete. Mas muitos... Não aceitam o convite para o banquete. Por isso que Jesus diz. No versículo 14. Porque muitos são chamados. E poucos são os escolhidos. E se hoje nós estamos aqui. É porque Deus nos chamou também como chamou os outros. Se nós estamos aqui. É porque nós escolhemos aceitar o convite do Senhor. Então vamos guardar o no nosso coração esta certeza. A salvação nos é dada porque Deus nos ama. Não somos nós que merecemos por causa dos nossos méritos... Mas o Cristo Jesus, o Filho de Deus, morreu por nós na cruz, porque Deus nos, nos amou por primeiro. E a primeira leitura de hoje nos fala da purificação, Deus dizendo que faria descer uma água pura que seria capaz de nos purificar por dentro e por fora. Em primeiro lugar, que esta água é símbolo do batismo. O batismo que nós recebemos um dia é o banho da regeneração, que nos dá vida nova, que nos fez filhos de Deus e participantes da igreja. Mas esta água, ela continua jorrando de onde? Do coração aberto de Jesus. Esta água que agora nos é oferecida também como fonte de purificação no sacramento da confissão. Todas as vezes que nós nos colocamos. No confessionário, para implorarmos o perdão de Deus, vem esta água pura e nos santifica, apagando os nossos pecados pela graça da absolvição. Então não nos esqueçamos que esta salvação agora, oferecida por Deus, conquistada por Jesus Cristo, deve agora acontecer concretamente na nossa vida, através da nossa abertura de coração. Muitos foram chamados, poucos os escolhidos. Que todos nós, amados irmãos e irmãs, sejamos sempre dos escolhidos, daqueles que escolheram estar com o Senhor sempre. Que a Virgem Maria nos ajude e que São Benedito interceda por nós. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos ficar em pé e vamos apresentar agora as nossas